me pediram bastante é, esse vídeo com relação ao Círculo Mágico e eu falei que eu só ia trazer esse vídeo para vocês quando eu terminasse toda a série dos elementos. Por quê? Porque é necessário a gente compreender cada um dos elementos estar conectado de verdade com cada um dos elementos para que na hora de você lançar o Círculo Mágico ele realmente funcione e ele faça sentido para você, porque do contrário vai ser só você rodando em círculo e o negócio não vai acontecer nada. É muito importante também que a gente compreenda o que é e como funciona o círculo mágico, passo a passo, para que não fique aquele ar de misticismo no ar, sabe? E uma coisa de suspense, de mistério, que não tem necessidade, porque é uma coisa simples, objetiva e cheia de significâncias. Não, não tem nada necessariamente de, do outro mundo dentro dessa ritualística. Ela tem um motivo, um propósito e a gente precisa entender como funciona isso. A gente precisa ter em mente cada um dos passos do círculo mágico e para que eles servem, porque como eu disse para vocês lá no vídeo de símbolos mágicos, se você não assistiu vou deixar aqui em cima do card, a magia ela precisa ter é, relação com nós, com a gente, com a nossa vontade, porque a magia é intenção direcionada, então se eu estou fazendo um ritual e eu estou fazendo coisas naquele ritual, falando palavras e fazendo movimentos que não fazem sentido ou que eu não sei o porquê eu estou fazendo aquilo, ela passa a não ter poder de verdade porque eu só tô repetindo o um negócio ali sem necessariamente compreender para que ele existe então esse vídeo é muito importante por conta disso mas antes da gente continuar o assunto, já deu para perceber que o vídeo tem bastante conteúdo e que esse canal é um canal que traz muita informação para você. Por isso, para que você não perca nada e consiga compreender tudo o que você precisa dentro do universo mágico, se inscreve no canal para você poder receber sempre as notificações quando o vídeo novo sair. Deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e deixa aqui embaixo nos comentários se você já tem costume de lançar Círculo Mágico, se você já faz suas ritualísticas com Círculo Mágico ou se você é novo. E e ainda não sabe como fazer. Então, o que é um círculo mágico? Um círculo mágico ele é um processo ritualístico onde o bruxo delimita um espaço ritual, ele delimita um ambiente através da sua mente, da sua vontade ou até mesmo de objetos físicos, é, mostrando que a partir daquele momento em que o círculo é traçado, ele não está mais na dimensão comum, ele está entre as dimensões, ele está no plano onde todas as coisas são reais, ele está no ambiente onde tudo que é dito e feito se torna realidade, no plano dos deuses. Esse processo ele é muito importante porque ele divide a nossa consciência a ponto de entender que a partir daquele momento tudo que nós fizermos tem de estar direcionado para vontade, para o objetivo, para aquilo que a gente deseja. Isso não só pra gente, mas para qualquer outras pessoas que estejam dentro da ritualística com você. O processo do círculo mágico é muito importante porque ele vai ajudar a direcionar a consciência das pessoas que estão naquele ritual para o objetivo que elas querem é, obter. O círculo mágico, ele também tem como objetivo proteger, criando uma barreira em volta das pessoas que estão dentro da ritualística, do mago, da bruxa, impedindo que qualquer energia de fora possa interferir na vontade e na criação daquele feitiço, daquela magia, daquele ritual, daquele ato mágico que será realizado ali dentro. Outra coisa também que o círculo mágico faz é criar uma ocultação, impedindo com que coisas de fora visualizem, enxerguem, saibam quem são as pessoas que estão efetivamente realizando o ritual lá dentro. Então se existe alguma energia parasita, alguma pessoa que está tentando acessar através de scrying, o um processo de evidência, o que está acontecendo dentro daquela ritualística, o círculo mágico cria uma barreira e impede que a pessoa ou invasor consiga enxergar não só quem tá lá dentro, mas as intenções das pessoas e daquele ritual. A contenção que o círculo mágico cria também é muito importante porque ela impede também que qualquer força, energia ou coisa invocada dentro do círculo mágico saia para fora dele é, sem a autorização ou ordem expressa da pessoa que traçou esse círculo, para que nenhuma energia de dentro saia. Então, da mesma forma que nenhuma energia de fora entra para atrapalhar, nenhuma energia de dentro sai do círculo mágico sem a autorização de quem traçou ele, porque a ideia a ideia do Círculo Mágico é criar como se fosse uma grande panela de pressão que amplia todas as energias e intenções que estão lá dentro e, então, sirva de direcionamento para a magia acontecer. Você está criando um espaço de energia e fazendo com que essa energia ela crie corpo, vontade e objetivo lá dentro. E quando ela estiver pronta, quando ela estiver preparada, aí o bruxo que está lá dentro controlando tudo, ele faz o lançamento dessa energia. E é por isso que o Círculo Mágico ele é um processo importante porque ele não só protege as energias de, de entrar, como ele, ele protege que as energias que estão geradas lá dentro vazem para fora. Ele oculta o que está ali dentro, as intenções que estão ali dentro, e ele potencializa a magia, a vontade, a expressão de criação que está sendo construída dentro daquele espaço. Outra pergunta que eu sempre recebo com relação ao círculo mágico é quando efetivamente a gente deve utilizar este círculo. Se a gente for levar em consideração que o círculo mágico, ele protege a gente das energias de fora entrarem, ele oculta a gente, as nossas intenções para que outras pessoas não saibam o que a gente está fazendo lá dentro, ele impede que as energias que são criadas lá dentro saiam para fora, ele eleva a nossa energia ao plano divino para que a nossa vontade seja ampliada e a nossa magia ela se torne mais forte, a ideia é que você trace esse círculo sempre, ou não, é não? Se você está trabalhando uma meditação onde você tá lá com você mesmo, Para que, que você vai estar tá exposto a coisas de fora? Se você vai fazer um feitiço, então para que, que você vai fazer o um feitiço num lugar que não tá limpo, não tá purificado e vai fazer assim com uma energia simples você pode elevar a sua energia dentro de um círculo mágico e fazer com que ela se potencialize então a sua magia ela aconteça. É óbvio que isso é uma escolha do praticante, não existe necessariamente uma regra. É comum que a gente utilize o círculo mágico em ritualísticas que são importantes, espaços com muitas pessoas, para que as coisas elas fiquem controladas. Mas não é uma regra né? você utilizar o círculo mágico é, em suas magias, nos seus rituais porém, vai de bom senso, né gente a gente tem que entender que a nossa vontade para que a magia aconteça, ela tem que estar tá mais pura possível e se a gente está num lugar onde não estamos protegidos, qualquer energia ou intenção de fora vai mudar a nossa vontade, consecutivamente vai fazer com que a nossa magia se torne outra coisa e saia completamente do objetivo que nós planejamos, então a ideia é que você use o círculo mágico sempre como uma maneira de proteção, com e ampliação da sua vontade e dos seus objetivos mágicos. O conteúdo tá muito bom, tá uma delícia, mas eu quero pedir uma coisa para você. Já que você tá curtindo, já que as coisas estão legais, eu quero que você vá, depois desse vídeo, lá no meu Instagram, arroba Cedric Nightingale, porque lá tem muito mais informação para você. É, além do que você já tem aqui no, no YouTube, você vai conseguir muitas outras coisas legais lá no Instagram. Tem outras informações de magia que vão ampliar o seu portfólio. Então, me segue, arroba Cedric Nightingale. Mas como funciona um círculo mágico? Dentro da Wicca, a gente tem como característica traçar um círculo triplo, né? A gente faz três círculos em volta do perímetro, nós invocamos as forças elementais, os quadrantes, então nós invocamos os deuses e as outras forças que vão trabalhar com a gente dentro do ritual. Porém, o trabalho com círculo mágico não é exclusivo da Wicca. A gente tem diversos outros sistemas mágicos que trabalham com círculos mágicos, óbvio que cada um dentro da sua construção e que melhor funciona para o seu sistema ritualístico, mas a ideia de círculo mágico é muito mais antiga dentro da magia do que a gente possa imaginar. Então, os sistemas mágicos atuais, eles utilizam de um conhecimento muito mais antigo do que a sua própria criação. Então, você vai encontrar essa ideia de círculo mágico em, em diferentes outras crenças, religiões sistemas mágicos, ok? O círculo mágico, ele é uma construção... É que ajuda o seu inconsciente a desenvolver um espaço é, onde você se sinta tranquilo e onde as energias elas estejam favoráveis para a construção do feitiço. Na Wicca, o círculo mágico, ele delimita o templo, ele delimita o espaço sagrado, ele torna aquele espaço sagrado. Já que, na maioria das vezes, é, dentro da, dos, dos ritos wiccanianos, não se existem templos fixos. É, não, é, não, é, não é comum a gente vê templos, existem é, tradições e grupos wiccanianos que têm templos ou espaços fixos para rituais, mas, em geral, a wicca trabalha com a natureza. Então, todos os espaços e todos os lugares podem ser os nossos templos sagrados. Então, a construção do círculo mágico dentro da wicca visa tornar aquele espaço um templo, um espaço de conexão com o sagrado. Uma comparação muito interessante com isso, é, eu venho de uma família que ela é católica e dentro da minha família existe uma peregrinação por uma cidade aonde tem uma capela bem famosa é, de Nossa Senhora Aparecida. Então essa peregrinação é, é se direcionar ao espaço sagrado e encontro ao divino. E a partir do momento em que a minha família né, pega uma caravana e faz todo aquele processo de ir até aquela igreja que fica numa cidade longe e assistir à missa e quando ela chega naquele espaço ela entra em contato com o divino, o círculo mágico funciona da mesma forma. Então a gente traça o círculo mágico, a gente faz toda a ritualística para que nós possamos nos encontrar com o sagrado. Então a peregrinação que é feita pela minha família para chegar em contato com o sagrado, de nada é diferente do espaço que eu crio nos meus rituais. Então é o mesmo processo da gente desenvolver, da gente caminhar, da gente seguir em direção ao espaço sagrado. Quando o círculo está efetivamente pronto, nós estamos estamos junto com o sagrado, da mesma forma que os meus familiares quando chegam dentro da capela estão em encontro com o sagrado. Então esse processo do círculo mágico a gente vai ver exatamente para isso, para você entrar em contato com o espaço sagrado, estar em contato com o divino, estar em peregrinação e, e encontro com aquilo que é mais importante para você, as forças criadoras.